Pessoal, tudo jóia? Tutorialzinho para os meus colegas do KVG. Então, é, acesse o Zimbra, isso é esse tutorial para redirecionamento de e-mails do Zimbra, do antigo domínio kvg.ifsul.edu.br, para o novo domínio do Workspace Google for Education, que é o domínio arrobaifsul.edu.br. Então, eu vou dar o caminho aqui para vocês, a gente acessa o Zimbra cai na caixa de e-mails, a gente vem em preferências. Tem duas coisinhas aqui que eu vou recomendar que vocês façam. Primeira, venham em contas, e aqui nesse, nesse campo responder para, vocês coloquem um e-mail atual de vocês no domínio arroba ifsu.edu.br. Caso vocês usem o Zimbra desavisadamente, enviando e-mail pelo e-mail é, arroba kvg quando a pessoa responder para vocês a pessoa para quem vocês enviaram o e-mail ela recebe o e-mail sai por este servidor do arroba kvg mas automaticamente quando ela for responder para o e-mail é automaticamente enviado para o e-mail arroba ifsu então essa dica é para, se vocês desavisadamente ainda enviarem algum e-mail pelo arroba KVG. Então, venham aqui em preferências, contas, responder para, e digitem, digite, digitem aqui o e-mail do Domínio Sul. E o redirecionamento em si é neste outro campo, e-mail, vocês descem aqui a... A tela até, até, opa, me perdi. É, aqui, desculpa. É, e-mail, aqui me recebendo mensagens. Entrada de mensagens, encaminhar cópia para o e-mail atual, arroba ifsu Aqui tem esta opção que vocês podem marcar ou desmarcar, remover cópia local da mensagem, ou seja, se a mensagem for devidamente encaminhada, ela deleta a cópia aqui do servidor do Zimbra. Eu tenho feito isso, né? se ela chegar direitinho lá para mim no meu e-mail novo, do arroba ifsul, automaticamente esta mensagem é deletada daqui e essa caixa fica vazia, não fica mais com resquício nenhum de nada. Então, retomando rapidinho, para vocês é, não correrem o risco de a pessoa responder algum e-mail de vocês, que desavisadamente vocês tenham enviado pelo KVG, vocês vêm em contas, né, em preferências, contas, configuração da conta principal e botem responder para, para o e-mail novo, automaticamente, quando a pessoa clica no botãozinho Responder, vai responder o e-mail para vocês, o, o e-mail dela automaticamente preenche este endereço aqui para envio. Tá? E aí ela vai mandar para o endereço novo. E a outra é o encaminhamento. Vem um e-mail, preferências e-mail, recebendo mensagens, digitem o endereço novo e marquem, se quiserem ou não, remover cópia local da mensagem. É isso. Abraço, espero que seja útil para vocês. Um abraço.